CAPÍTULO 27 COMPLETO ABANDONO As horas se escoavam lentamente, enquanto as trevas recrudesciam ao meu redor, trazendo com elas um frio incomum. Passei a ouvir outros gritos de desespero, além daqueles do Valdemar. Chegavam praticamente a me ensurdecer, dando-me a nítida impressão de que, em alguns momentos, eles faziam parte do meu íntimo. Algumas empregações e palavras revoltosas surgiam a esmo, sendo pronunciadas por espíritos que vagavam nas alamedas, completamente desnorteados em relação aos seus estados de desencarnados. As circunstâncias tornavam-se aterraduras, e piorou significativamente quando Valdemar começou a pedir socorro por sentir os vermes lhe corroerem o corpo denso. Imediatamente após, passei a registrar parte das mesmas sensações que procurava me livrar com esforço sobre-humano, porém, sem obter qualquer resultado prático. Percebia que fios muito sutis mas de inquebrantável consistência, me atavam ao corpo dele, que lenta e gradativamente ia sendo consumido num processo de completa tortura. Quanto mais eu procurava me debater para me livrar daquela situação escabrosa, mais me enovelava naqueles fios, aproximando-me do cadáver do Valdemar, e sentindo as primeiras e desagradáveis emanações dentro do seu túmulo. Perdi parcialmente o controle, e comecei também a pedir por socorro, tendo a nítida impressão de que ninguém me ouvia. Não sei exatamente quanto tempo fiquei naquele espetáculo macabro. Com o esforço que fazia para chamar a atenção de alguém, minha garganta passou da ardência para uma verdadeira queimação, como se um ferro em brasa tivesse sido introduzido através da minha boca. No auge do meu desespero, finalmente ouvi uma voz conhecida. — Mara, você está por aí? Praticamente balbuciando, respondi. — Sim, sim. Valdo, é, é você? — não é o peregrino. O Valdo pediu para te buscar. Não consigo sair daqui de maneira alguma. Por favor, me ajude. Percebi que o peregrino se aproximou da tumba cautelosamente e, com a mesma rapidez que entrou, procurou sair dizendo: Eu não sei como resolver este emaranhado todo. Fique calma que eu vou chamar o Valdo com urgência. Está bem? — Rápido, por misericórdia! A urgência que o peregrino havia me informado não estava voltada para atender às minhas necessidades, porque eu tinha como única medida de tempo o estado de putrefação que o corpo do Valdemar ia demonstrando, o que me afetava diretamente. Creio que eu esperei por eles mais de 48 horas, até escutar passos e a voz rouquinha de Valdo, que parecia conversar com alguém. O procedimento dele foi muito semelhante ao do meu colega, dada a agilidade demonstrada. Ao analisar o quadro em que eu me encontrava, vaticinou. Peregrino, Toninho, vejam como esta tola está completamente atada ao Valdemar. É uma estúpida mesmo. Eu, no extremo de minhas forças, supliquei. — Valdo, por misericórdia, me socorra. Não entendo por que estou assim. — Vejam, amigos, a mocinha não entende por que se envolveu nessa enrascada toda. — Que gracinha que ela é, não? — falou o nosso líder, gargalhando da minha desdita, sendo acompanhado pelos outros dois imbecis. Virando-se para mim, esclareceu — você só pode ser uma débil mental por não ter percebido ainda o porquê dessa situação. O teu ódio pelo palhaço que aí está, aliado à culpa que você sente por tê-lo levado ao suicídio, cuja experiência é semelhante à tua, sintonizou magneticamente vocês dois. Desse lugar, creio que será muito difícil vocês saírem, principalmente pela sua incompetência em lidar com traidores, uma vez que ora você queria se vingar, ora sentia certa dose de peninha dele. Agora, fica aí curtindo a tua pena. Adeus. Procurei gritar, contudo a minha voz me faltava, podendo apenas emitir sons roucos em tom quase inaudível. — Tenha piedade! Não me abandone! — Apenas pude registrar mais um pequeno comentário do Valdo aos meus colegas. Essa cretina nos enganou. Fizemos um esforço enorme para auxiliá-la nos seus projetos e sequer fomos ressarcidos adequadamente. Se ao menos a tivéssemos utilizado como escrava, teria sido de grande proveito. Ah, vamos embora, porque ela está no lugar que merece.